Fala moçada, tudo bom? Hoje a gente tá aqui na nossa conta, é, Dark Nemesis. É mesmo, é? A gente é praticamente um deus vivo. Sabia não? Por que que a gente tá nessa conta? Não sei. Não, eu não vou jogar nela. Nós vamos fazer agora um tutorial bem legalzinho de como você arrumar comida. Pessoal fica aqui no chat, tô morrendo de fome, socorro, me ajuda, tô morrendo de fome. Aqui eu acho que não tem ninguém morrendo não. Olha só o Dark trolando o chat. Mas beleza, ele fica chorando, dizendo que tá morrendo de fome. Basicamente, é muito fácil de você conseguir comida nesse jogo. Você tem como ir na cidade. E você entra aqui, por exemplo, na. Na casa. Olha só, assim, na casa. Você abre ela. E aqui você encontra comida, tá vendo? Acabei de achar comida. E aqui você basicamente só ferve o arroz. E você pode comer aqui o arroz cozido. Beleza. Outra forma de você achar comida. Quando você está na floresta. Você tem a opção aqui de caçar animais. tá vendo? Isso funciona tanto no erro. Até na estrada você consegue caçar. Entendeu? Eu vou ensinar vocês uma forma bem legal. Você basicamente chega na floresta. Você tá com fome. O quê? Corta a lenha. Vamos pegar aqui com, a, com, com o machadinho. Você corta 30 lenhas. Duas horas depois. Cortou 30 lenhas. Você vem aqui e faz a sua cabaninha bonitinha. Monta a sua fogueira. Estamos aqui com a cabaninha e com a fogueira montada. Agora a gente vai caçar. Achamos rato. Perfeito. O rato é perfeito pra você que tá morrendo de fome, porque ele é facinho de matar. Olha só, achamos cinco ratos. Vai dar comida pra caramba. Bora pegar aqui a nossa raposinha, que ela já vai já deixar a gente com mais. Olha só, tem até um urso aqui. A gente vai pegar esse rato, mata esse rato, liberta o urso, mata esse rato, mata esse rato. E agora eu vou também dar pancada nesse urso. Vamos pegar aqui a nossa raposa Vamos libertar um rato aqui E vamos tirar a raposa de perto que Isso já morreu Agora eu mato esse rato E agora eu vou colar nesse aqui e vou matar esse aqui também GG O que, que você faz? Abate o rato Abate o urso Abate o outro rato Pra você comer basicamente é só você fritar esses ratinhos E aqui você já consegue matar sua fome, viu só? Você pode também cozinhar, fazer ensopados Joga aqui um... Joga carne, joga arroz, joga água Joga mais alguma coisinha, você tem ensopado esse ensalpado aqui ele dá 100 de comida e 75 de alimento. Você pode também procurar. Olha só, acabei de achar morangos. Morangos. Esse cogumelo é, é comestível também. Achei mel. Beleza. Pessoal, eu achei aqui 5 cogumelos que eu posso também fritar. Se você tiver aquela habilidade de comer coisa crua, você pode comer ele cru também, que ele também baixa a sua radiação. Outra forma de você arrumar comida, deixa eu dar uma energia aqui, você pode vir aqui na água e você pode pescar. Basicamente você só precisa de alguma isca, pode ser pão, pode ser carne pobre, geralmente você sempre vai ter carne pobre, porque a comida ela vai estragar. Aí você pesca Olha só tô pescando, tô conseguindo peixes Consegui quatro peixes e consegui é, ovos de, de peixe também Muito fácil Agora eu vou aqui E aí, corvo Como é que você tá? Oi, meu chapa Ela me expulsou da, da página do Facebook Porque eu trolei Outra forma Aqui no erro, vamos lá Dá uma procurada, dá uma procurada. De vez em quando você vai conseguir achar ovo. Você consegue achar também plantações de batata e de milho. Então pessoal, basicamente essas são as formas mais básicas de se achar comida. É, tem outras formas, mas não, não tem necessidade de eu mostrar. Só que eu mostrei aqui já já impede você de morrer de fome. Você pode achar sempre comida de forma simples assim. É só você fazer isso aí, caça, pesca, procure, né? Você sempre vai estar tá achando comida. Valeu, um abraço e tchau. Verifica a inscriçãozinha no canal. É canal. A verifica a, a sua inscrição no canal. O gosteijinho, a chininha.